Oi, eu me chamo Paulo Canabrava Filho e sou jornalista desde 1957, imagina, tenho, tenho mais de 60 anos de, de jornalismo. Fui repórter político do Correio da Manhã, que é, foi o, o jornal de maior força política que existiu no país e que desapareceu por coerência, por não pactuar com a ditadura. É, pelos meus pensamentos, por ser crítico ao sistema, eu fui perseguido pela ditadura que se instalou em 1964 no país. Né? <tos> Eu cheguei para trabalhar no, no jornal, ele estava cercado por tropas. E curti 12 anos de exílio. Né? Pude voltar para o Brasil em 1980 por causa de vocês, por causa do povo brasileiro maravilhoso, porque a sociedade inteira estava mobilizada pela anistia. Ela queria os seus filhos de volta. Ela queria os seus filhos que estavam presos fora da cadeia. E elas queriam os seus filhos que estavam asilados de volta para o país. Essa luta pela anistia, olha, envolveu realmente toda a sociedade brasileira. E ela se juntou com a luta pela democracia pela volta das eleições, né? o movimento pelas eleições diretas né? foi assim algo realmente espetacular, milhão de pessoas no Vale do Gabaú, milhão de pessoas em, lá em, na Avenida Brasil atrás da Catedral do Rio de Janeiro, da Candelária, em todas as capitais a população mobilizada, pedindo democracia, pedindo eleições e pedindo né, a, a libertação dos seus filhos presos políticos, pedindo o fim da tortura, porque houve muita tortura. Chegou a haver uma associação criminosa entre os órgãos de repressão dos diversos países da América do Sul, né, que foi a famosa Operação Condor, né, torturadores do Chile, da Argentina, do Uruguai, né, os, todos assim, um, um, um, ajudando o outro na perseguição daqueles que combatiam a ditad as ditaduras. Porque depois da ditadura brasileira, aquilo foi em cascata. Né? A ditadura foi pegando todos os países. Argentina, Uruguai, Chile. Foi assim, um atrás da outra. Por que, que eu estou dizendo isso tudo para vocês? Porque, com a democratização, é? É, é, houve uma transição, quer dizer, a transição da democracia e a transição da justiça, a justiça de transição. Em todos os países que sofreram ditadura, houve essa justiça de transição, não é? recuperar os direitos e ver os crimes que foram cometidos e punir os criminosos. No Brasil, essa justiça de transição custou, para engrenar, custou e nunca foi executada a sua perfeição. E sempre que foi possível, né, o sistema, o poder, né, o poder das oligarquias né, e o poder dos militares contrariavam o processo de justiça de transição, de estabelecer os plenos direitos e punir os responsáveis pelos crimes da ditadura, a quem nunca ninguém foi punido. Mas eu estou contando tudo isso para vocês porque essa justiça de transição e a própria amnistia estão em perigo. Estamos então, um perigo. Então, em função desse perigo, eu sou membro de uma associação nacional que reúne anistiado, anistiados e anistiandos políticos de todo o Brasil, que é a ABAP. Então, a pedido da ABAP, eu escrevi um livro que conta essa história que eu estou resumindo para você. Essa história de resistência do povo brasileiro, a resistência civil, a criação do, do movimento feminino pela anistia, pela foram as mulheres, as responsáveis pela anistia, né? foram as mães que se mobilizaram, as avós que se mobilizaram pelas suas filhas e netas. Né? E, esse movimento empolgou o Brasil todo, se tornou irresistível, e o governo militar, veja, teve que ceder e proclamou uma anistia em 1979. Essa anistia foi a, medias, a medias, né? porque ela pretendeu anistiar de início aos funcionários públicos. Mas aí, quando foi para o Congresso, o Congresso corrigiu as coisas. E fez a anistia para todos os que se opuseram e foram perseguidos e punidos, perderam seus direitos durante a ditadura. Ou seja, funcionários públicos que foram demitidos por suas posições políticas, militares. Olha, a classe que mais foi vitimada foi, foram realmente os militares né? que, não, pactuavam com a ditadura e queriam respeito à Constituição, aos direitos humanos. Uma quantidade enorme de militares punidos. Então, eu fiz um livro né, que tá, os originais estão aqui. Ó, olha só, é um catatal. É, é, são 400 páginas. Contando essa história. Contando essa história da resistência do povo brasileiro. Né? E para a anistia. Porque, porque, convenhamos, né? se houve anistia, porque houve resistência. Se não, por que a anistia? E como o. o o atual governo né? e muitos elementos, muito, muita gente da sociedade brasileira está combatendo a anistia, está dizendo que é pensão, ditadura, não sei o que. Olha, quem lutou contra a ditadura, por todos os meios, lutou nos sindicatos, lutou nas escolas, nas universidades, né? lutava é, expondo toda a sua, sua juventude, né? a quantidade de jovens né, que eram politizados. Então eu conto a história de como a ONU se envolveu nesse processo de luta democrática, como os sindicatos se envolveram no processo de luta pela democracia e pela anistia. Então o livro Resistência e Anistia está no prelo, né? está na... na editora, esperando que você nos ajude a financiar a edição. Porque <risos> um livro desse tamanho custa caro. Né? Então nós estamos promovendo uma venda antecipada. Você compra o livro agora, antecipadamente, e recebe assim que ele ficar pronto. Né? E se você comprar logo, ainda vai ter prêmios da editora né? a, para a gente poder arrecadar. Você poderá dar aquilo que tiver ao alcance do seu bolso, aquilo que você acha que, que merece esse projeto. Porque, olha, foi muitos anos de pesquisa, de trabalho. É? Aí toda a, a documentação da ABAP serviu é? para. A, a, a, a documentação da, da ABAP, da Associação de Anistia, serviu de base para isso. Tem testemunho de advogados, juristas, é? e de pessoas que foram é, muito perseguidas e muito judiadas pelo, pela ditadura. Então, eu conto com vocês para a gente poder é, finalizar esse projeto. Só falta rodar. E para rodar, nós contamos com você. Muito obrigado.